Hoje nós vamos aprender Três músicas com o Ana What's up, learners? How are you doing today? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês. Seja bem-vindo ao canal Júnior Silveira, canal de inglês mais divertido, criativo e copiado deste Brasil. Este aqui é o quadro... não é o quadro nenhum. E hoje nós vamos ver aí três canções, três músicas com wanna. Wanna! Você sabe o que é wanna? Wanna, na verdade, é a contração de want e o to. Want to. Beleza? você pega essas duas palavras e você vai usar a contração e vira wanna. Olha que beleza. Eles são a mesma coisa, então tanto faz você falar assim, por exemplo... I want to travel. Mesma coisa que você falar, I wanna travel. O significado é o mesmo, eu quero viajar. Aliás, wanna é como se fosse a forma mais informal do want to, beleza? Então, a diferença é nenhuma. A diferença é apenas a questão da informalidade, beleza? Só que é o seguinte, você não pode colocar um substantivo depois de, de wanna, tá? Tem que ser exatamente um verbo. I wanna travel, travel é um verbo. I wanna study, study é um verbo. Então você não pode falar assim, ó, I wanna spaghetti. Tá errado, porque spaghetti é um substantivo. A não ser que você fale assim, ó, I wanna eat spaghetti. Aí tá beleza, porque você quer comer um espaguete, entendeu? Como eu aprendi muita coisa através da música, e eu acredito que isso ajuda realmente as pessoas a ganharem mais vocabulário, melhorar a pronúncia e tudo mais, vamos aqui trabalhar com músicas, né? Então eu separei aqui três canções... Com wanna. Em algum momento aparece wanna. E a primeira delas é o seguinte. I don't wanna miss a thing. Aerosmith. Wanna aparece em várias partes da música, né? Eu vou colocar aqui duas delas. Don't wanna close my eyes. Ó, don't wanna close my eyes. Eu não quero fechar os meus olhos. Don't wanna close. Poderia também é, ter falado assim, Don't want to close my eyes, né? Tá, tá tudo bem também, mas, enfim, licença poética, uh, o cara quis colocar o wanna, então tá beleza. E a outra parte da canção é, I don't wanna fall asleep. I don't wanna fall asleep. Eu não quero dormir, não quero cair no sono. Também é a mesma coisa que eu, de eu falar, I don't want to fall asleep. I don't want to fall asleep, mesma coisa That's the same thing Tem até no final outra parte ó. And I don't wanna miss a thing And I don't wanna miss a thing Eu não quero perder a coisa Ou perder alguma coisa Uma situação, whatever Então, I don't want to miss a thing também estaria certo Next song Tem muito WANA nessa música, tem muito WANA, meu Deus do céu, é WANA pra lá, é WANA pra cá, é WANA pra cima, é WANA pra baixo, WANA pra todo lugar, é WANA, WANA, WANA, ô oh, WANA, chega aí WANA, ô oh, WANA, esposa aí do Flash, come here WANA, ô oh, WANA, você se chama WANA, então essa música é pra você, I'm just kidding, então ele fala assim ó, I'll tell you what I want, what I really, really want, so tell me what you want, what, what you really, really want. Ah, uh, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna zig Ah, que raio que é zigazigar? Até hoje eu não entendo. É tipo um bop, que eu não entendi. Na verdade, eu entendo porque eu sou fã da banda do Renzo, né? Mas enfim, muita gente não entendeu o que é um bop até hoje. Anyways, então esse wanna, wanna, eu quero, quero, quero, quero, quero. Song number three, a terceira canção é dele, do Rei do Pop. Deixa eu até colocar o bone aqui pra falar dele, ó. Uma então. Michael Jackson, Rei do Pop, beat it! Bom, nessa canção aí tem vários wanna, né? Um cabelo todo zoado aqui. Acho que não é o boninho, né? Bom, essa canção aí tem vários wanna, né? Eu separei aqui a parte que ele fala assim, ó, don't wanna see your face, you better disappear. Don't wanna see your face. Ou seja, não quero ver a sua face, o seu rosto. A mesma coisa seria don't want to see your face. Né? E tem outra parte aqui, ó. Don't wanna see the blood, don't be a macho man. Don't wanna see no blood Ou a mesma coisa que Don't want to see no blood né? Não quero ver sangue Quero ver sangue, né? ok? Uh, não seja um macho man Não seja um, sei lá, mariquinha Na minha época falava isso aí, né? E também you wanna, be tough. you wanna be tough Você quer ser durão Você quer ser um cara parrudo, né? You wanna be tough, wanna be tough. Wanna be tough Better do what you can É melhor você fazer o que você pode So, just beat it. Just beat it. Aliás, esse boné aqui, do you like this cap? Esse boné é aqui do Rodrigo Teaser, o cover oficial do Michael Jackson no Brasil. Meu amigo, meu parceiro. Então, se você quiser um boné desse aqui, ó, vai lá nas redes sociais do Rodrigo Teaser e comprar um. Porque esse aqui já é meu. Rodrigo, quero você aqui no meu canal, hein, cara? Ó, tô te convidando aqui na frente de todo mundo. You, you better accept it, ok? Quais dessas canções que você não conhecia, que você conhecia Quais dessas canções que você curte, que você sabia ou que você não conhecia a letra Enfim, coloca aqui nos comentários que eu quero saber E se você ainda não assistiu um outro vídeo de música que eu fiz Só que com o Will, que é o modal verbo do futuro É só você clicar aqui no card ou aqui, não sei Tá aqui na descrição também porque eu já fiz um vídeo sobre músicas com Will dos anos 90 Tá muito legal, assiste lá também, vale a pena conferir não se esqueça de se inscrever neste canal se você é novo por aqui. Ative o belzinho. Ele vai te avisar quando uma aula nova estiver no ar. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais para acompanhar mais dicas de inglês e interagir comigo. So that's it for today, learners. Thank you very much for watching. E lembre se todos, see you around. Bye. E eu vou ficar aqui tocando a minha viola. Vamos lá. Hoje está na hora de aprender Música com sucesso, sucesso -su -su internacional. -su -su